Cara, é ótimo o vídeo, cara. É ótimo. Qual que você viu? Eu vi o Deus. Sério? Você gostou, cara? Que isso? É ótimo. É fantástico isso. Ah, não gostei não. Temo? O tema é ótimo. Mas, não, eu faria muito melhor que isso. Que isso, cara? Você é. vai falar de Deus e de religião, tá batido pra caramba, né? Fala a verdade. Ah, não sei, não sei. Que isso? Ah. Não. Palmas. É uma testemunha de Jeová. Não, cara, eu acho que é o. Aí, é o esqueceu a chave de novo. tá posto. Olá, boa tarde. Você tem um tempinho para ouvir a palavra do Senhor? Oi? Senhor? O senhor teria um tempinho? Irmão? Ih! É Luan São eles! Eles quem, gente? Eu... Eu tô sozinho aqui! O que eles estão fazendo? Shhh. Não faça movimentos bruscos! A visão deles é baseada em movimentos, como os dinossauros. Com licença, senhor, eu só queria... <risos> só um minutinho, só, senhor, só, só um minutinho, lembre-se, olha a educação, amigos, é, oi, é... é.